Bom, o recomeço é uma composição minha, faz muitos anos que eu fiz, né? É, para mim representa, sabe, um despertar novas ideias da minha vida, uh, a minha melhora profissional, a minha melhora espiritual com Jesus Cristo, que é o mais importante de tudo na vida de uma pessoa. Jesus é tudo. Em primeiro lugar é Jesus. O resto, é, vamos dizer assim, é consequência disso. A gente começou a tocar, ah, vamos aqui em casa, né? Num encontro de casais, né? Da igreja, inclusive. E, e sem querer, vamos colocar assim: a gente gostou do resultado, as pessoas elogiaram, falou, legal. Uma música minha, né? O Recomeço, né? Ao qual, no caso dele, seria piano e saxofone, né? Então tem aqui nesse clipe, né? Dizendo, ele é feito em piano, né? A minha parte recomeça, a qual eu compus a música em piano. E eu tive essa especial bênção de ter a presença do Wilson. Então, tocando, a gente teve a experiência, gostamos e fizemos então a versão piano e saxofone. Né? Então, mais ou menos foi essa história. Houve uma. Eu brinco, houve uma química. Porque músico, se não vê uma química, uma confiança, pode ser o melhor músico do mundo. Né? Mas se não vê uma confiança, até espiritual, não apenas de alma, não dá certo. Eu brinco, ele, olha. Nós demos química um com o outro aqui, ó, que nossas esposas não ouçam isso. <risos> Mas houve, houve essa química, então nasceu o clipe, nasceu, esse segundo clipe nasceu de a gente tocar no local, a gente gostou do resultado, então a gente resolveu fazer esse clipe também com saxofone.